Olá malta, sejam bem vindos a mais um vídeo, finalmente depois de tanto tempo, uh, hoje decidi fazer um blog, vai ser um blog assim um bocadinho diferente, eu tenho que ir tratar dos assuntos, vou ter que ir a Lamego porque é a cidade mais próxima, por assim dizer, tenho uma -me mas vou a Lamego porque tenho que ir para os lados de baixo, e então eu tenho aqui o equipamento de nós, né? Nós. Um... E desde que foi contratada a internet, uh, a internet contratada é de 40 megas e nunca funcionou em condições. Portanto, um, eles têm que resolver o problema, porque uma pessoa anda a pagar e tem que ter a internet, não é? Uh, por isso eu vou, vou lá embaixo, vou tentar resolver. Aliás, aqui na, na aldeia já há fibra, já há fibra ali na estrada, mas ainda não me puxaram para aqui para o meio do povo, não sei porquê, razões políticas que Quiserem chamar, mas assim não pode continuar. Eu preciso fazer vídeos, preciso fazer livestreams e não tenho nada em condições. Aliás, eu estou na internet, está o telemóvel ligado, já não dá. O meu computador nem consegue acessar à internet, portanto, é para verem a mesma lentidão da internet que tenho aqui em casa. Portanto, vou tentar resolver o, o assunto no meio deste vlog, vou tentar mostrar um bocadinho do aqui da, da zona e portanto espero que gostem obrigado por voltarem a assistir o meu canal depois de tanto tempo e fiquem por aqui. Tratado os assuntos lá na no nós, basicamente era um router novo vamos ver se o router resolve o problema ou se é mesmo da velocidade da internet segundo o apoio da nós, a cobertura da internet é boa lá portanto o problema será mesmo no router vamos ver quando chegar a casa e decidi dar aqui uma volta hum, a Lamego ali atrás é a Senhora dos Remédios aqui é a escadaria tipo o Bom Jesus de Braga para quem nunca vê é aqui amigo e uh, aqui a vista lá para baixo para a cidade eu vou-vos mostrar um bocadinho o castelo eu nasci aqui nesta cidade em amigo nasci num hospital velho lá para cima e opá, é uma cidade pequenina mas com muita história e bem bonita eu vou-vos mostrar ali um bocadinho o castelo e aqui a escadaria Não dá para ver bem o castelo, vou tentar fazer zoom na edição, porque ainda está bastante distante do castelo, Isto é uma cidade bonita, quem quiser visitar aqui banho e uh, passem um bom tempo aqui. A escadaria tem aqui um, um jardim enorme, um, uma floresta. Floresta, um, um bosque, portanto é um sítio bonito para vir passear com a família, com a namorada, namorado seja com quem for ou até sozinhos porque apesar de não termos às vezes podemos não ter ninguém, que é o meu caso, e, hum, e sabem também, então, fazemos as coisas que normalmente fazemos acompanhados, mas podemos fazê-los sozinhos e sabem fazer as passear e ver coisas novas. Não tenham medo, façam coisas sozinhos, saem da vossa zona de conforto, porque é uma experiência maravilhosa. É uma sensação boa e uh, nunca se me arrepender disso, portanto, façam coisas, explorem Portugal, tem coisas lindas, a minha cidade tem coisas lindas, o nosso país tem coisas lindas, uh, o mundo inteiro tem coisas lindas, portanto, explorem à vontade, vão a sítios onde nunca foram, se nunca vieram aquele amigo banho e uh, é isso. Tem aqui bastantes trilhos que vão dar a, a qualquer parte da escadaria cada patamar da escadaria e portanto alguns com mais difícil, mais difícil acesso mas... só bem Fui para a natureza, andar um bocadinho saiam de casa um bocadinho vão passear uma floresta ou um campo perto de vocês principalmente quem vive perto da cidade passear, a descobrir um bocadinho da natureza e isto, que é maravilhoso este cheiro de, das árvores tudo, vou mostrar aqui um bocadinho aqui um spot fabuloso que eu acabei de encontrar e como este há muitos outros por aqui espalhados, vejam só só o tamanho deste árvore, comparado comigo, ele é grande, é só para isto, Pode viga. só para ter um bocadinho de noção do, da idade que tem este, este, este bosque e, e as árvores em si, acho que é um eucalipto, é um eucalipto antigo que está aqui já. Há bastantes anos pelos vistos e pá, isto é lindo. Aconselho, venham, venham ver a cidade, quando estiver aqui por perto, subscritores, pessoas, amigos, falem, venho até aqui, eu venho convosco, mostrar-vos um bocadinho aqui da cidade, aqui da zona e se querem ver mais vídeos assim, a explorar sítios seja aqui em Lamego seja aqui na zona distrito de Viseu zonas mais perto agora da minha residência digam aí nos comentários que eu vou trazer mais vídeos assim olha só por isto lá está aqui outro dos patamares da, da, da ali da escadaria e eu não sei se vou subir até lá em cima mas tenho que fazer tempo, portanto, pá, não sei, vou gravando por aí. a é vir aquele amigo, subir a escadaria toda e contar os degraus e depois virem comentar este vídeo quando degraus grava, tem escadaria até lá em cima. Portanto, boa sorte nisso e bons pulmões. Olá malta, temos outro dia, não é? Eu ontem esqueci-me de gravar depois o resto porque estive ainda a configurar o router a ver se Realmente o problema seria do router, ou da, da velocidade da internet, da, da cobertura de rede. E portanto, o problema seria mesmo do router. Eu logo que configurei o router, a velocidade melhorou bastante. Portanto, eu agora já tenho uma melhor velocidade de internet. Ainda não é fibra, mas é, é muito melhor do que o que tinha antes. E portanto, tenho penteado novo, estou mais bonito agora. Uh, este fim de semana eu vou numas mini férias para o Algarve provavelmente vou gravar alguma coisa por lá provavelmente será esse o próximo vídeo e desde mais quero agradecer por terem vídeo por terem, por terem visto o vídeo até ao fim uh, se gostaram já sabem deixem like se não gostaram deixem a vossa opinião uh, críticas para eu poder melhorar e comentem aí em baixo se querem vir mais vídeos como estes e aonde, o que, digam coisas, falem comigo, ok? Uh, Desejo-vos tudo bom, o resto de um ótimo dia, uma boa noite, seja a que horas estiverem a ver isto e vejo vos na próxima, bye!